Iniciando hoje mais um vídeo para o canal, logo eu quero avisar para vocês o seguinte, na descrição do vídeo está o meu curso completo gratuito, então acesse lá, já iniciei o novo módulo falando sobre psicologia do trading, que é muito importante, eu sempre falo para vocês que se você tiver um gerenciamento de risco alinhado e uma operação alinhada, não necessariamente você vai ter resultado, porque o seu emocional conta muito nas suas decisões de trading. Isso pode afetar diretamente a sua tomada de decisão e pode até afetar o seu próprio gerenciamento de risco, como assumir um prejuízo e etc. Saber a hora de parar. Ontem eu fiz uma aula falando sobre stop trading, para que você saia desse ponto que te prejudica, ou seja, às vezes você inicia o dia positivo e fecha negativo. Então, para você ter esse discernimento de não passar do negativo por Pro, do positivo para o negativo, tá pessoal? Para que você tenha resultado. Então é muito importante. Então acesse a aula lá que já foi postada ontem tamo junto. Vamos iniciar hoje e vamos iniciar com positividade. Eu quero que o dólar. Não vou dizer que eu quero que o dólar vá para cima, mas hoje, como eu acredito que eu vou tomar posições de venda, quanto mais para cima ele for, mais alto é a minha venda e então mais caro eu vendo, tá? Então vamos lá. Vamos falar primeiramente sobre a nossa última análise que a gente fez referente ao dia 15, tá? Foi uma posição que a gente tomou. Se você ver o último vídeo, você vai perceber isso. E nesse último vídeo, eu até falei que ia pegar a posição no 55, 10, tá? Mas como eu sou correto e sempre quero trabalhar com análise objetiva, como a gente prometeu aqui no início, que era abrir na é, a entrada ser aberta na abertura do mercado e a saída no fechamento do mercado, eu coloquei aqui certinho, que foi aqui no 5501, que foi a abertura do mini dólar referente ao dia 15, 5501, Deixa eu só dar um zoom aqui, tá, pessoal? Não foi no 5501? Só foi no 5501 aqui, ó. Open 5501, tá? Que foi aqui, a primeira hora do dia 15, tá? E vocês sabem que a gente finaliza a operação sempre que alcança 40 pontos, tá? Ou 100 pontos, ou deixa eu finalizar até o final do dia, tá? Quando é que eu levo a operação para 100 pontos? É quando eu já protegi os meus 40 pontos e o mercado já anda. Ou quando eu tô com mais, um de, com, mais de um contrato e eu também posso proteger com break-even e deixar o mercado andar. E quando é que eu levo a operação até o final? Eu levo a operação até o final quando eu vejo que o mercado já tá um pouco mais direcional, tá? Que é uma boa notícia, tem alguma coisa impactando no, no exterior, ou até alguma coisa referente política interior aqui no Brasil. E aí eu já deixo o mercado andar mais, já tem uma eu já tenho aquela noção assim, que, tipo assim, pô... Por essa notícia aqui, pô, dificilmente o mercado vai reverter até o final da tarde, né? Não tem como adivinhar, mas a gente tem que assumir alguns riscos, tá? E a gente tomou essa decisão e finalizamos ali com 40 pontos no primeiro alvo. E deu muito bom, tá, pessoal? Deu muito bom. Então vamos iniciar hoje a análise do dia 19. Antes não deu para me postar análise de trading. Mas eu postei uma aula referente à psicologia do trade. Então acessem lá, tá? E referente a hoje, tá? Hoje que é dia 19. Deixa eu verificar aqui. Dia 19. Eu acredito apenas em operação short também, eu vou explicar o motivo. Primeiramente, pessoal, a gente tem que ficar atento ao seguinte. É, sobre os dois últimos fechamentos, eles já estão um pouco mais longos, tá? Eu entendo que no, pelo menos não está em curso de uma hora. O mercado está fazendo aqui um, uma bandeira em referência à média de 20 períodos. A média de 20 períodos e a de 200 está ascendente, né? E a gente tem uma pequena confluência aqui em relação a essa linha de tendência de baixo. Caso o mercado venha romper essa, essa média de 20 períodos, ele abre aspas em um time curto, tá? A gente não pode sempre levar em consideração, mas a gente tem um pequeno aqui, ombro cabeça a ombro, que já vai dar confluência com essa bandeira de alta, com as médias ascendentes e rompimento da linha de tendência de alta. Então, a gente, assim, para uma visão um pouco técnica é, de curto período, a gente tem um, um cenário ascendente para o dólar, tá? E uma visão técnica referente ao, ao exterior, a gente percebe que o mercado, é, pelo menos quando estava vendo, o mercado estava em alta, etc. Né? Até, só que assim, tinha um detalhe. É, o tanto o euro a libra estava forte referente ao dólar e o dólar estava forte referente ao ien tá pessoal hoje com esses fechamentos é, um pouco largos referente eu acredito no cenário de venda mas eu acredito que só vai ser venda para mim se ele abrir acima dos 55,00 55, é, tá então esse vai ser para mim o meu gatilho para vender abaixo desse ponto eu já não acredito muito porque ele já vai abrir aqui uma zona de resistência que era esse antigo suporte que é esse 49,90 então para mim o stop vai ficar muito longo então eu já sai daquela linha de de, de gerenciamento então eu gosto sempre de ter um gerenciamento quando tem um upside melhor tá e possa ter mais resultados tu o que que acontece se acontecer um gap de alta e o mercado abrir aqui por exemplo no 55,45 ótimo para mim é ótimo <risos> é tipo isso entendeu pessoal e, e é isso o cenário de para hoje é esse é o que eu acredito tá pessoal referente a ontem eu não fiz análise mas referente aos fechamentos anteriores e como o mercado estava fazendo um, um, um pivô de baixa e eu vi que tinha uma negação aqui nesse ponto sim eu acreditava em um, uma compra mas ontem ontem é ontem, ontem, ontem não deu para fazer análise então não tem como eu colocar aqui na planilha eu quero saber Hoje, hoje, hoje é venda. E eu quero que vocês me dêem um crédito, por favor, porque eu sempre faço minhas análises antes do mercado abrir. Eu não fico fazendo análise depois do mercado fechado, depois do gráfico parado. Não, eu utilizo os dados passados, mas para tomar decisão no futuro. E não utilizo os dados é, presentes para dizer que eu tomei uma decisão. É, é diferente, tá, pessoal? Então, créditos para quem tem crédito. Referente também à análise, a gente precisa entender que referente ao do dia 15, se você olhar o último diário de trade, eu falei ali no 5510, porque foi no final do vídeo, eu já tinha já tinha tido um, um delay referente à abertura do mercado, então não dava para me pegar mais na abertura, não adianta eu falar que fosse na abertura se o mercado já tinha abrido, então assim, eu falei, cara, o mercado tá subindo agora, ele tá fazendo máximas, então eu vou tomar a decisão aqui, 5510, eu fiz isso, sabe, o mercado estava acima do meu ponto de entrada, então eu queria entrar ali, então eu, entre aspas eu poderia computar 10 pontos aqui a mais no ganho, mas eu acho que isso aí não é correto, porque eu iniciei uma análise objetiva e trading objetivo Então, eu, eu diminuí ali o meu lucro só para computar referente à abertura do mercado. Ok? Então, vamos dar uma atualizada aqui referente à planilha. Tá, pessoal? Deixa eu só verificar uma coisa aqui. É, referente à planilha, a gente percebe aqui que a gente já está com mais de 285 pontos de gain. O capital inicial ali foi de 5.000. Tá? Já estamos finalizando aqui com 7.855. Com os próximos gains, a gente vai finalizar com 7.445, né? Então vamos atualizar aqui, tá? É 1. Um, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então já são 10 trades. Tá? Não são muitos, né? São oito gains e dois loss, tá? Então, a nossa taxa de aceito já está aí. É, tem uma média muito boa, tá? Referente à rentabilidade, a gente já pode colocar a, aqui. Deixa eu ver a referente à rentabilidade. É, pronto. A gente pode colocar aqui. Afinal, eu... Deixa eu só verificar aqui, tá, pessoal? É porque eu tô gravando aqui. Um detalhe importante, pessoal, que tá ficando um pouco lento, é porque quando eu vou gravar, como eu utilizo o microfone do, do MacBook, eu desativo os meus, os meus processadores, entendeu, pessoal? Porque, ó, perceba, eu vou ativar, entendeu? Aí eu desativo, tá? Só para não ficar fazendo zoado, tá? Ó, eu poderia deixar, mas eu desativo. Porque senão, fica fazendo zoado, eu não consigo gravar o vídeo. Tá? É só que é coisa rápida, tá, pessoal. É, eu vou utilizar aqui, referente a essa planilha. Tá, a gente referente aqui, a gente vai botar H38, pronto, 7.800 e pô, já são mais de 285 pontos, estou muito feliz com isso. Tá? São mais de 50% de lucro, daria até mais lucro se a pessoa tivesse feito by the root, só comprado o dólar. E é isso pessoal, esse é o objetivo do meu canal, ter rentabilidade, diminuir risco, mostrar que o day trade dá para ter resultado, fazendo da forma correta, trabalhando e analisando e tendo paciência para ter resultados. Tamo junto e valeu!